Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do quadro Tudo Sobre Ações. para você que não me conhece, meu nome é Bruno Rosolini e esse quadro estreia aqui todo domingo às 8h15. A gente teve um primeiro episódio de Alupara, depois a gente falou sobre Vale, falamos também sobre 3R e o pessoal deu a sugestão para a gente fazer sobre Banco do Brasil. E aqui estou eu então para fazer um episódio sobre Banco do Brasil. Lembrando, tá? Antes de mostrar minha tela, quero só dizer para você que isso aqui é um quadro muito interativo. Então aproveite aí a zona de comentários e comente qualquer coisa. Obrigado pelo vídeo, bom dia, boa noite, boa tarde. Qualquer comentário ajuda, mas mais importante, se tiver alguma sugestão para uma próxima empresa desse quadro, comenta aqui o nome da empresa ou o ticker da ação na Bolsa. Beleza? Bom, vem aqui para a minha tela. É super interessante mostrar que, na verdade, Banco do Brasil ele é, um, cara, é uma das ações que eu mais gosto na Bolsa, porque como vocês sabem, e se vocês não sabem agora, você está sabendo, eu gosto de criar uma carteira previdenciária. Ou seja, uma carteira que eu estou comprando ações para conseguir renda passiva no futuro. Tá? E aqui, a visão desse quadro é que ela sempre seja uma visão de longo prazo. Ou seja, que eu consiga acumular cada vez mais ações de boas empresas e ao longo do tempo eu vou entendendo né, se os resultados estão bons, se os resultados estão ruins e se, obviamente, eu consigo pô, comprar com mais força ou simplesmente, às vezes, dar uma segurada no meu aporte. Mas bom, por que, que a gente gosta de Banco do Brasil aqui na Genial? Não sou só eu falando isso, é também o analista responsável aqui pela cobertura da empresa no Analisa. Primeiro, apesar da diminuição do gap nos últimos tempos, Banco do Brasil ainda negocia múltiplos mais baixos do que seus concorrentes privados. Isso dá uma noção para a gente que a ação ainda está descontada, ou seja, ainda está barata mesmo com uma rentabilidade que veio muito mais atrativa nesses últimos resultados, tá? Como eu falei para vocês, a rentabilidade, tá, e o lucro vieram a níveis recordes, tá? E muito interessantes o que a gente não via no passado em Banco do Brasil. A gente também tem o maior banco rural, né, e de consignado no Brasil, o que traz de certa forma um investimento um pouco mais defensivo para o banco, tá? Isso traz também uma certa tranquilidade para os investidores. E a gente tem aqui também uma blindagem na governança que foi feita ao longo dos últimos tempos aqui, que pode impedir, de certa forma, mitigar esse risco de interferência política, tá? O que a gente viu acontecer bastante tempo aí nos últimos governos e que a gente pode correr esse risco agora com as eleições que estão se aproximando, certo? O que, que houve, o que, que aconteceu né, nos últimos dias aqui? A gente tem um relatório especialmente disso no Geneoanalisa, Analisa, que foi o BBD. O que, que é o BBD no final do dia? Tá? É um evento que os executivos da empresa vêm e conversam com os investidores, conversam com os acionistas, para explicar o que, que o banco tem feito, como que esse banco pode performar no futuro, quais são as novas iniciativas, o que, que deu de errado, por exemplo. Isso é muito bom, porque aproxima o investidor da empresa. E a gente não via isso acontecer muito com empresas mais robustas na Bolsa, tá? E a gente tem visto isso dessa forma um pouco mais forte agora, isso é muito benéfico para todo mundo. Seja para a própria empresa, que consegue ser mais transparente, mais clara, seja também, obviamente, para os investidores. Bom, destaques para o BBD. Primeiro, a gente tem a sustentabilidade dos resultados. Muita gente ficou falando, pô, esse ROI de 20%, esse lucro recorde, tá? Esse, esse fechamento de gap frente aos pares privados... É sustentável? Vai acontecer isso para sempre? Cara, o que o senhor afirmou é que esse ROI de 20%, ele veio sim de uma forma sustentável. Isso não foi de um dia para a noite. Isso deve continuar ao longo dos próximos tempos também. E a parte de governança, que é super importante. Plano diretor, que tem tudo a ver com a governança aqui da empresa. É um plano diretor de cinco anos. O que, que isso mostra para gente? Independente de quem seja, nova diretoria do banco, num possível novo governo, numa manutenção do governo existente, esse plano deve ser seguido. Isso mitiga o risco da empresa simplesmente ir por uma guinada totalmente diferente, como acontecia no passado. Cara, isso traz tranquilidade para os investidores. Tranquilidade que o banco vai seguir num bom caminho e vai continuar trazendo bons resultados. A gente tem um conselho e comitês que são agora compostos por 50% de membros independentes, o que traz segurança. Fora também a elegibilidade da estrutura organizacional, que mudou também ao longo do tempo. Então, cara, não só a sustentabilidade no resultado veio para ficar, mas também o banco está muito mais blindado de políticos, tá? E isso é bom, porque a gente sabe que toda empresa estatal tem risco político e sempre vai ter, certo? A gente também teve aqui destaques para o BBD, tá? Na melhora do NPS. O NPS no final do dia, tá? É uma métrica que vai medir a satisfação dos consumidores, a satisfação dos clientes, tá? O banco agora está mais próximo, com estratégias mais eficientes, com estratégias com foco no cliente. Isso é bom. A gente não via, às vezes, muita, muitas vezes, né, os grandes bancões se preocupando tanto com os clientes. Só que agora, com essa vinda de fintechs, bancos digitais, os bancões tiveram que se preocupar mais. E isso está sendo positivo, tanto para o cliente quanto para o próprio banco. E a gente teve também, a gente pode chamar de risk on. Risk on é basicamente o aumento de apetite e tolerância para produtos com maior risco que obviamente trazem também melhores resultados, melhores rentabilidades para o próprio banco. Bom, gente, também quero mostrar para vocês alguns indicadores super importantes que mostram no final do dia que o banco ainda tem certo desconto. tá? A gente via, vamos começar aqui, por preço sobre valor patrimonial, ou também conhecido como price to book freshbook antes era menor do que 07, mas quando a gente vê pares privados como um Santander da Vida, Santander negocia 1,2 vezes. Olha o Banco do Brasil, mesmo com o resultado recorde, mesmo com o ROI de 20%, pô, tá 07 ainda. Ou seja, isso mostra ainda, de certa forma, que o banco ainda está atrativo, né? que ainda tem espaço para melhorar essa rentabilidade, né? essa, essa performance das ações, vamos colocar. O PL, pô, menos de cinco vezes. Quando a gente olha o ROI, nos últimos 12 meses aqui, eu falei 20, mas aí aqui é o que estou considerando os últimos 12 meses. De 15,50, no último resultado foi 20, 20%, né? No último TRI. Margem líquida na casa dos 12,47. Ou seja, são múltiplos, tá? São resultados que, cara, são interessantes. Tá? que mostram robustez na empresa, mas que ao mesmo tempo também mostram um certo desconto. E aí, para falar no fim aqui, qual que é a recomendação? O que, que o analista aqui da Genial, e não sou só eu falando, aqui é um analista agora certificado, que publica os relatórios, que acompanha a empresa com muito mais força, né? com muito mais detalhe. Ele está falando, cara, aqui é uma recomendação de compra. Eu acho que a empresa tem que valer R$ 45,40 o preço-alvo. Hoje bateu aí seus R$ reais. Ainda tem uma certa, um certo upside. Tinha mais no, no passado, foi fechando esse gap, mas ainda assim tem uma certa margem de segurança para você comprar essas ações. Fora os dividendos que você vai receber, dividendos aí na casa dos 10% de dividend de projetado para o final de 2022, o que é super interessante. O analista responsável é o Eduardo Nishio, você pode encontrar relatórios dele lá na plataforma Genial Analisa e caso, obviamente, você queira tirar alguma dúvida, você pode mandar aqui nos comentários ou entrar em direto em contato com ele lá pela plataforma. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, então, aqui desse vídeo. E lembrando, tá? A ideia é sempre trazer para vocês uma visão um pouco mais resumida da tese da empresa. Os pontos positivos, o porquê que a gente gosta, certos riscos, como a gente enxerga se está descontado ou não. Mas, cara, se você já é um investidor ou você pensa em investir, acompanhe também com mais profundidade os relatórios lá na plataforma Analisa. Eles são 100% gratuitos e você tem muito mais informação do que você teve, obviamente, num vídeo de poucos minutos aqui no canal do YouTube. E lembrando, tá? se você, por favor, puder deixar o seu like, isso ajuda demais. Bom, é isso, eu espero te ver no próximo episódio do Dudu sobre ações, que sai todo domingo às 8h15, e se puder, deixa aqui embaixo, como eu comentei, a sua sugestão de uma próxima empresa. A gente se vê, forte abraço, valeu!